Olá pessoal, aqui quem fala é Felipe Rizental, o criador da CADBOX e no vídeo de hoje nós vamos prosseguir com a série Funciona Mesmo. Essa é a terceira planta baixa que eu estou refazendo no AutoCAD 2018 para mostrar que os passos que foram feitos na viagem do tempo entre as versões do programa realmente podem ser usados em qualquer versão sem nenhum problema. O link da aula original com o passo a passo narrado está na descrição aqui abaixo e na primeira apresentação você consegue baixar o PDF da planta também. Nesse vídeo eu vou seguir com um formato diferente dos anteriores. Eu irei aumentar o áudio do gravador externo para focar no som do teclado e do mouse, sem fazer nenhum tipo de narração. Mas antes de começar, só quero reforçar os motivos pelos quais eu venho fazendo esse trabalho no canal e nos cursos fechados. Se você quiser pular essa parte, eu vou deixar um link nos comentários ou escrever a informação do minuto em que a planta inicia para que você possa se orientar. Muito bem! Por mais de uma década eu assisti a história de várias pessoas que pude treinar. Algumas foram ótimas com desfechos rápidos e em outras eu vi certas figuras desistindo cedo demais. Como eu queria ver todos os meus alunos tendo sucesso, ou no mínimo indo além de pontos que eles viam como seus limites, eu passei a buscar informações fora da minha área de atuação para encontrar segredos que iriam destravar as amarras dessas pessoas. Toda vez que nós dizemos que não conseguimos fazer algo por culpa de alguma coisa que está lá fora, ou seja, no mundo externo, estamos nos afastando da melhor oportunidade para obter êxito, que é a oportunidade de olhar para dentro. Quando eu digo que não consigo fazer alguma coisa porque fulano vai ficar chateado ou por falta de dinheiro, no fundo não estou enxergando que o problema está relacionado ao meu próprio medo. Seja o medo da repreensão, o medo da solidão, o medo de não saber como lidar, com o que as pessoas irão pensar, enfim. Posso até estar com medo de admitir que ainda não tenho as habilidades necessárias para ter os resultados que quero. Meu convite é para que nós entremos nesse universo assustador com uma lanterna, dando pequenos passos que irão nos fortalecer aos poucos até que nós nos tornemos gigantes. Então agora fique com o vídeo da planta, desejo que você tenha muito sucesso e eu te encontro nas próximas apresentações. Um abraço!